Eu sou um Patrick nesse chamos da aldeia. Tá tudo tranquilo, você morre na areia. Na dona, dona praia e eu comi a baleia. Não, não, não, a baleia, é cal... ah. Fica quieto, calma, cê não comeu a baleia. Minha aqui é artilharia porque ela te baleia. Mano, uh. cê não entendeu? Agora eu vou fluindo. Baleia de baleia, cê é pinóquio, eu sou mentindo. Ah.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 não, não, eu vou matar você. É MM, cê ia matar, agora vai morrer. Você oh, não entendeu oh, que eu vou fazer. a a pano, se fazer te deter, vou te detetizar, já que é um inseto, é SBP. Você travou, a gima você me lerda. Você é o MM, sua gima, muita merda. hein? Nem título me define, tá vendo quando eu rimo, a levisca até metralha. Até porque os amigos que eu...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 Rima. Mano, tem maldade começa a rimar O JP não aprendeu, acho que alguém vai ensinar Eu não preciso ensinar, quem me ensina é a plateia Não faço o melhor foi, eu trago a melhor ideia Você não entendeu, sua rima é rara Esse é o belo do melhor fã, mas esse é de outros caras não não, não, não, não, não, não, não, não, não, é o flow de outros caras Calma que eu já vou fazer, na rima é boa, é cara Só que sem maldade hoje eu faço aqui, me improvisada Você faz o flow do Jailuco, já ganhei semana passada oh.